Satisfação, já acabo nesse beat. Tá com óculos, mas você não é aqui igual o Idiwick. É isso que acontece, você nunca vai entender. Por isso, na batalha você vai se contradizer. É certo que no free eu acredito. Nas batalhas eu uso a sabedoria de José do Egito. Só que eu trago aqui na rima. Igual José, eu sofri e hoje eu tô a volta por cima. Mas agora você não entende, você é decadente. Porque você chega e não tá na patente. Até porque a é compromisso. José foi vendido por 10. Pra que seu rap não vale isso? Aí é complicado, olha só Até porque te acabo sem B.O Porque você agora não é vendido nem de graça da sua vida hoje o João não vai ser a pior desgraça Uou! eu quero ver a desgraça acontecer Vai que tal na voz, vamos que vamos oh oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, que que eu vou falar? Pra esse cuzão Foda-se o José, meu assunto é jornal. Tá entendendo o fruta e essa que é minha função Deixar esse moleque trouxa aqui no chão Cê falou do meu óculos, mano, pode crer Também disse que em algum momento ia é me contradizer Mas na realidade o seu verso pra mim é infeliz Jonão, não é bom, viu? Me contradiz. E vai entender o que eu faço aqui nesse instante. Mostrando pra você que você é só um visitante. Se achando gigante, pá, com a bola lá em cima. Mas foda-se, eu vou deixar o seu no chão com a rima. Ah, não vai dar, não tá não. Firmeza, irmão. Você vai cair no chão do mesmo jeito, cuzão. <risos> Vamos lá. Vocês ouviram? Primeiro round pra conta. Barulho pro Jonão. Barulho pro fractão! Uou! Jonão! Uou! Uou! Uou! Vamos pra cima pro Jonão! Vai que vai! O Fraquitão terminou o começo e vamos que vamos! 1 a 0! Vamos! Que foda-se! Se vocês sair de mesmo então faz barulho, caralho! Oh, oh, Uou! Oh, Uou! Oh, Uou! Oh, Uou! Oh, Uou! Oh. Uou! Que que foi, jornal? se pau o cérebro dele Não raciocinou essa confusão Não é não, cuzão? Então é melhor cê se fundir Porque de frente comigo eu vou te dividir Em quatro partes, quando eu faço essa arte Filosofando tipo Descartes Suas ideias zoadas, irmão, então descarte Porque cê não aguenta na corrida com kart Eu tô correndo nessa porra, tipo The Flash Enquanto você vem aqui, a guitarra é do flash E eu vou deixar você lá no nível, no desce. Então vê porque você não se agra Yes, tá mexendo na cabecinha, tá rebolando. Se pá não tá escutando, que agora eu tô falando. É isso mesmo que você viu, fraquital te amassando. Oh! Oh! demorou. Direito de resposta, jornal yeah, lado, yeah. a Levanta a mão então, rapaz. Ô, ô, ô. Na moral, esse é o lembrete. Hoje sua cara vai virar meu tapete. Ele falou que tá me amassando, o lembrete. Tá me amassando. É verdade, é civilente. Yeah. Então. Agora eu sou acabado. Pra você entender, vagabundo, eu sou visitante. Rap não tem dono. A casa é de todo mundo. É isso que acontece. É Já tem que entender. Por isso que o jornal vai se contradizer. Só conversa no com o José. É comigo, pode pasar. é chato, cara de nerd. Não quero conversar. Então fica na sua, olha só. Pra que tá hoje? Já era, foda-se. Oh. Oh. E deu terceiro de qualquer jeito, família. Vocês viram um pouquinho mais de desgraça só. Foi só isso que aconteceu. Parou aí, vamos ver que começo. É isso? Pra que tal começa o terceiro round? Quem quer que seja violento, sangrento, mão pro outro e grita O SEU CRÂNIO! Quando tava conversando é comigo que cê foi pedir ajuda É por isso nesse instante não vai dar É melhor cê sair daqui Sou Judas, tá entendendo tudo? Você ah, se perde na é mentira É jura assim porque pra mim você é só um traíra E agora, irmão, te jogo na piscina Porque comigo cê não aguenta questão de ruim Falou que eu sou traíra é verdade Isso é batalha Cê quer que eu faça um sinal de amizade? Ah! Eu sou Judas idiota, então hoje eu vou fazer você bater as botas É isso que é importante, a a batalha não tem condição Eu vou bater a bota, mas sua rima não é rara, aquela sua boca seu trouxa, eu vou bater a bota na sua cara E você vai ver sua derrota, porque você vai acabar se cruzando que os bota. Vai bater a bota na minha cara esse e então baixo, porque eu sou a própria escada do rap é no seu futuro, se mato do presente. Ah, truta, melhor se você melhorar sua proposta. Você vai ficar gritando na minha cara com esse papo de bosta. O também sou impudente. Os povos dentes vai morrer igualzinho o Tiradentes. Na moral, você não tem talento, meu papo é de bosta. Minha sobrevivência toda tá aqui dentro. É o meu sofrimento que eu vivi na infância. Eu grito, isso é sinal. Ah, carai. <risos> Maluco. E aí, Chapa? Jogando os bagulho aqui, irmão? Tá maluco? Acertando em mim aqui os bagulho? Tá doido? Sei lá.